Salve, salve quebradas! Beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Rapaz, ah, pensei em gravar esse vídeo aí, certo? Já estamos aqui nas Quebradinhas, né? Que nós estamos fazendo o, o, aquela distribuição básica aí das cestas básicas. Agradecer a todo mundo aí que chegou na campanha do apoia que fortaleceu essa causa aí, beleza? Que tem muita quebrada precisando ser assistida, beleza? Mas eu passei para a gente trocar essa ideia, né, mano? Principalmente da comunicação aí desse 7 de setembro esse feriado com aroma de golpe. E pra dizer que, mano, as redes sociais também, eu vou falar pra você, mano, as pessoas que estão com nós nessas lutas, principalmente aí os canais progressistas, tem que, mano, tem hora que tem que se tocar, rapaz. Vocês estão dando muito pano pra manga pra esses caras, só colocando a rede social desses caras, divulgando, tá ligado? Deixando esse ambiente tóxico desses caras invadir a rede de vocês. E as coisas progressistas de, de verdade, os progressos mesmo, vocês não estão mostrando. Tem muita gente se organizando para fazer frente a esses caras fascistas aí que usa a bandeira nacional como pivô para tentar fazer algo totalmente lunático, tá ligado? E aí vocês acabam não dando espaço, mano, para as passeatas, para as organizações, para os grupos que de verdade estão fazendo um corre também para segurar a onda. Entendeu? Porque existe uma narrativa desses caras e aí a gente fica bebendo a narrativa desses caras o tempo todo, mano. Oh, você é louco, não aguento mais ver divulgação de grupo paramilitar amador, tá ligado? Família rezando com bandeira nacional. Eu sei que a gente tem que expor esses caras e até mostrar o ridículo que eles são. Mas na moral, tem muita luta sendo feita, tem muita gente se organizando pro lado positivo da fita, tá ligado? Então ficar dando mídia pros caras, bebendo da fonte dos caras não é da hora não, rapaz, vamos se organizar, mano, tá ligado? Pra gente não ficar bebendo dessa narrativa aí, tá ligado? A narrativa é nossa, mano, quem tá na rua, quem tá no dia a dia, tá ligado? Quem tá nessa militância ou até você que tá fazendo dentro do seu escritório, tá? do, seu, do seu home office, não tem problema, a sua luta também é a nossa luta, tá ligado? Mas vamos controlar a narrativa, rapaz. Vamos deixar a narrativa ser dos outros não. Senão, mano, até isso nós vai perder, até a ponta de lança de fazer o bagulho certo, tá ligado? Se a história é nossa, é nós que tem que contar, né? Os outros não. Então, vocês fica muito se amparando em grupo dos outros, olhando o grupo de direita, divulgando essas porras desses caras aí, tá ligado? E é isso reverbera tá ligado? E acaba dando mais espaço pra esses caras do que pra nós que estamos dentro da militância. E eu não tô falando nem de mim que eu tenho meu canal aí, eu tenho minha visibilidade da hora. E as lutas que eu faço real, eu sei. Mas, mano, tem muito cara que tá anônimo, muita mina, muito mona, que tá anônima, tá ligado? E que não tem espaço pra falar dos seus projetos, dos seus bagulho. Muita gente se organizou até pra 7 de setembro mesmo, tá ligado? Pra fazer dentro da sua comunidade coisas positivas e essas pessoas não têm divulgação. E aí os canal ficam todo dia, todo dia, todo dia com essa murrinha desses caras aí. Deixa esses caras pra lá, mano. Ridiculariza assim, mostra o tanto que eles são piegas, o tanto que eles são... É... o tanto que tem de fake news, da hora. Mas, principalmente, rapa, não deixa os caras controlar a narrativa. Esse governo está controlando a narrativa desde o começo. Beleza? É só isso, só o vídeo de hoje aí. Deixa seu comentário, tá ligado? Mas eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo, principalmente aqui. Estou indo para o Jardim das Rosas agora. Então, deixa seu comentário aí, tá ligado? Me diz o que você achou. E se cadastra no Apoia-se lá do Interferência ou do Apoia-se Ferrez, que nós estamos ativando essas duas campanhas para fortalecer as quebradas. Beleza? É nóis, rapa.